O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que a pasta está revisando as famílias inscritas no Bolsa Família para evitar fraudes. Segundo o ministro, há pessoas com renda superior a 9 salários mínimos mensais que estão recebendo o benefício. O benefício é voltado para famílias pobres. O ministro disse o seguinte, abre aspas. Nós temos aí um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão na linha da avaliação dessa revisão do cadastro. Acreditamos que mais ou menos 2 milhões e meio destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade. Fecha aspas. Até dezembro do ano passado, data da atualização mais recente, quase 30 milhões de famílias estavam inscritas no benefício. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21. Quem tem direito ao benefício são aquelas famílias que se encontram em situação de extrema pobreza com renda mensal de até R$ reais por pessoa e também aquelas famílias em situação de pobreza com renda mensal que vai de R$ 105,01 um a R$ reais por pessoa. Além de ter pelo menos uma pessoa com menos de 21 anos, gestante ou mulher que esteja amamentando. Nesta quinta-feira, o governador federal mudou algumas regras do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. As alterações já estão em vigor e deverão reduzir significativamente o valor que os beneficiários poderão pegar como empréstimo. Uma das regras é sobre o valor das parcelas. Antes, o banco podia descontar até 40% do valor do benefício a cada mês para cobrir o empréstimo. Agora o limite cai para 5% do valor mensal que o beneficiário recebe do Auxílio Brasil. Antes era possível parcelar o empréstimo consignado em 24 vezes. As novas regras limitam o número de parcelas a 6 mensais e sucessivas. A taxa de juros, que antes era de 3,5% ao mês, os bancos agora podem cobrar até 2,5%. As novas regras não valem para os contratos antigos.